E aí galera, vocês estão bem porque eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo de trarei com vocês um Milky React do rap do Malware Que, sendo sincero, eu meio que já sabia que tem um rap do Malware Porque o Iron Master me deu spoiler, né? Valeu aí Iron Master, fiquei sabendo antes que todo mundo uh, Eu sou o privilegiado Mas vamos lá, o nome do rap é Sua Maior Falha Nossa Então vamos ver aqui, né? Que vocês sabem, né? Malware é um personagem... Que ele é bem construído e tudo mais O plot dele foi construído pelo Darwin Macduff, né? Tipo, antes de começar lá o universo da Darwin Antes de, infelizmente, falecer Ele já tava lá planejando o plot do Maué Então, é por isso que esse começo Assim, do um universo, né? Que tem o Maué, o Kyber E tudo mais, essas essa primeiras partes aí Todo mundo gosta, né? Porque realmente é um negócio bem interessante Pelo menos pra mim, na minha opinião, aqui né? Que daí vem o nosso feedback e tudo mais Mas enfim, já tô enrolando demais, vamos reagir aqui Mas já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá, galera. 1 2 10. Letra Tom, né? Papel da batata. O Galvan Prime de fundo. Edição, opa, é o Derpain. Fazendo que ele não é que não é dito o Ben 10. Vamos lá. fez o friend. Eita, é. Caraca. Caraca, bem. já começou com referências, né? A outra tech. Nossa, gostei. <risos> <risos> já, não, já me confundiu, só nasceu com o Eu nasci, com errado me senti Então isso oh. que é estar vivo Então tudo que eu tenho, Eu não sou igual a vocês Eu estou corrompido Me oh. ajude, criadoras e mute Não tem tempo pra mim Eu não vou esperar mais seu assistente, suficiente. O bicho pra mim tá familiar. Não sei porquê. Mas é, forte, fui preso. Acha que a forma Petro sabe? Pode me parar. Saiba que eu sei de te encontrar. No seu planeta, eu cheguei. Defender essa sua fraca espécie, fraca e espécie desumilde, é de um moleque. Axi, matar o seu amado feedback. Mas vamos, feedback completo. Azimuth, porque não me ajudou. Suas ocupações atendem a suas criações. Bom vou matar o meu criador. Eu vou matar meu, meu criador. Matar meu meu criador, me criador já, me e aí, galera, quase mute. Você só atrapalha. O relógio é seu maior sucesso. E... Eita, ele mesmo se chamando maior par, Caraca, você vai proteger próprio nemetrix. Ah, é, o do relógio capaz porque ele possui hum, seus predadores não e vou te que eu que matar sozinho. medo de mim. é bravo demais. Eu te traumatizei, supera. Com certeza. As te dei na Vai nada, rapaz. Por querer ser certo, só busquei uma solução. Vocês também são errados. Só que eu decidi resolver com as minhas próprias mãos. Uou. Não, não diz que acabou não. Acabou ainda não, meu <risos> Tá tão bom, vai, eu creio que acabou não. Assim. Sem eu feedback. Quase, velho. Quase porque não me ajudou. Suas ocupações atendem às suas criações. Eu vou matar o meu criador. O contador não me importou. Minha luta é quase multi. você só atrapalha. O relógio é seu maior sucesso. E Eu sou, sou a sua maior, maior falha. Ah, o mal é grandão, né? Ser igual aos seus irmãos o que ele quer, biomecânico, porém montado, mudando para si malware. Ficou muito bravo esse rap. Mudando para si malware. Eu não sei por que, galera, mas eu achei que esse beat ficou muito familiar. Não não, não sei por que não. Colocar aí no, nos comentários é, o que, é que vocês acham que eu achei esse beat familiar. Né? Pode ser que seja lezeira minha seja, Essa resposta é óbvia, mas pode comentar aí Mas enfim, galera, eu achei muito massa mesmo né? tipo Contou bem direito a história do Maué Em si e tudo mais, né? Desde a criação dele né Amarelão lá Só se tem falta dele dizer assim Eu não sou uma subespécie, tá ligado? Ia ser uma massa se ele dissesse Mas tipo, véio, ficou massa demais, você é louco velho. Aí tipo, ele dizendo Ah, sem feedback, né? Iron Man na track sem feedback, caraca né? Tirando feedback, mas Porque é o que eu falei No começo do vídeo, né? Essa trama aí do malware, é, feedback, né Falou até do Nemetrix Que, mano, pra mim é genial, ver Esse negócio dos predadores, tá ligado Eu sei que tem gente que Ah, não gosta muito não dessa saga Quase que o B é burro E ele só vira os aliens que tem predador, entendeu Mas é massa, velho eu, eu acho legal, tá ligado Essa saga dos predadores em si, do mal é, Mano, é massa demais, velho O Omniverse mostra que o Omniverse realmente É uma série que por mais que tenha isso e aquilo O povo tem preconceito Mas ver a história, velho Porque a história, assim, na minha opinião Na minha sincera opinião o Omniverso tem é uma história muito massa, velho. começando pensando mal é que o mal é. Eu acho que ele é o melhor vilão de Universo, aí Não tem como, não. Não tem como, não. Então, realmente, a Iron Machine arrasou demais, né? Papyrus fez a letra aí. O Derpin também fez a edição. O cara que cantou também. O Neo Fred Tronic, então é doido, velho. Massa demais, velho. É isso que eu tenho a falar sobre esse rap. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Se possível, seja membro. Ativa o sininho. Falou e tchau!